Ora ah, bem, como tu sabes, uh, a maior parte do meu percurso profissional não foi passado cá, uh, foi passado em França, foi passado na Suécia e, portanto, como tal, eu, eu acabei, aí ah, nos Estados Unidos também, mas acabei por estar em contacto muito próximo com mercados que nada têm a ver com Portugal. E tu aí estás-me a falar só de Portugal ou estás a falar no geral, cá em Portugal? Um, portanto, são mercados que nada têm a ver. Uh, estive, estive a trabalhar com, com, com mercados europeus, estive a trabalhar com mercados da América Latina, inclusivamente, uh, uh, norte-americanos, e portanto, o que é que acontece é que a literacia digital, uh, em muitos desses mercados, é que nem tem, não, não há sequer a possibilidade de comparar com aquilo que existe em Portugal. Pronto. Estão muitos anos para a frente. A Suécia, como tu sabes, é um país que é inovador nessa área, portanto, desde o início dos anos 90 portanto, já estava a falar nisso, e, portanto, só, efetivamente, alguns países na Europa Uh, é que tinham essa mesma vá-literacia e literacia, literacia que, que nós aqui em Portugal, eu acho que ainda temos. O que é que acontece? Uh, quando comecei a trabalhar em Portugal, eu deparei-me justamente com esse problema, em que tu vais a um cliente uh, e não consegues quase valorizar o trabalho que fazes seja porque o cliente uh, acha que fazer Facebook é super fácil, qualquer, tem um sobrinho lá em casa que faz lindamente, não tem ideia do que é, que é o reporting, não tem ideia do que são objetivos de negócio para aquele canal digital. <tos>